E aí, tudo bem? Aqui é o Daniel, e nesse vídeo eu quero falar sobre o poder do foco. Para onde você está direcionando o seu foco agora, o seu foco nesse momento? Muitas pessoas têm objetivos muito grandes, e elas de fato querem é, alcançar esses objetivos. Só que no dia a dia elas acabam dando o foco delas para muitas outras coisas, para muitas gestações. E isso acaba impedindo que elas alcancem esse resultado final. Então, é muito fácil a gente se distrair, né se divertir demais, né ou até mesmo sair demais, ou até mesmo curtir demais. Porque são coisas muito prazerosas. E, às vezes, aquilo que a gente quer alcançar exige uma dedicação, exige um empenho, existe uma privação de tempo, até mesmo uma privação de diversão. E é muito difícil fazer com que isso aconteça de uma forma disciplinada e constante. Realmente é muito difícil fazer com que o, a nossa atenção para uma diversão seja menor do que para um objetivo que você precisa alcançar. Mas uma coisa que você tem que colocar em mente, na sua cabeça nesse momento, é ter foco. Muitas pessoas vão tentar distrair você do seu objetivo, porque para essas pessoas Aquilo que você quer alcançar talvez não seja tão importante de como realmente é para você. Talvez aquilo que você quer alcançar só tenha sentido na sua mente, no seu coração. Mas para uma outra pessoa não tem essa importância. E isso de fato vai fazer com que essas pessoas não entendam o porquê você dedica tanto tempo do seu dia, o porquê você dedica tanto os seus dias para alcançar um resultado que para elas não é tão importante. Então é nesse momento que você precisa ter foco, que você precisa é, dobrar ou triplicar a sua atenção. E dizer não para as pessoas que estão ao seu redor, porque elas vão te fazer convites tentadores para se divertir, para sair, enfim, para outros projetos. E você vai ter que realmente ter o foco, a disciplina de manter a sua mente direcionada, o seu coração direcionado, para conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja. Então essa dica muito rápida do vídeo de hoje é o poder do foco. Aprenda a dizer não a outras pessoas, a outras situações que não contribuem com aquilo que você quer alcançar. Se você conseguir fazer isso, com certeza aquilo que você deseja vai acontecer numa velocidade mais rápida do que você imagina. Então, se você gostou desse vídeo, já aproveita e clica aqui em like, desce o dedo no like aí, como diria o meu amigo Dan. Clica aqui para comentar, para deixar se você realmente é uma pessoa muito distraída, porque eu posso dar mais dicas também de como você pode ter mais foco. E compartilha também com aquele seu amigo que você acha que é muito distraído, que faz várias coisas ao mesmo tempo e que realmente precisa de um incentivo para conseguir alcançar aquilo que ele deseja. Então é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!